Pois pá, tem graça que o partido que não consegue dizer claramente que Putin invadiu a Ucrânia e que a Coreia do Norte é, não é bem uma democracia, seja depois tão rápido e eficaz a tirar a pinta toda ao Zelensky. Como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista, ataca e massacra a própria população ucraniana na região de Donbass. A Assembleia da República uh, não pode ser instrumentalizada. A política de instigação do confronto só levará ao agravamento do conflito. Zelensky representa maior de um país interessado em convergir com os valores europeus e que está a ser invadido e destruído por uma potência nuclear fascista, não pode ser ouvido no Parlamento, pois isso seria prejudicar o próprio processo de paz. O PCP reafirma que são urgentes iniciativas e medidas que abram caminho à negociação e à paz e não dar força à confrontação. Exatamente. O PCP não participa porque isto é contribuir para a escalada da guerra, não é? Diz Paulo Santos, líder da bancada parlamentar do PCP, diz que é pela paz que se lá vai. É pela paz que se lá vai. Então, Paula, vamos lá então. Qual é a solução para acabar com a guerra? Vamos lá. Essa intervenção não é um contributo, como nós afirmamos, para a paz. Está bem, Paula. Está bem. Já percebemos que o Zelensky falar no Parlamento Português ainda é pior, porque o Putin até, até, até estava para sair da Ucrânia, mas depois viu o Zelensky a à, à conversa com o Augusto Santos Silva e já nem conseguiu dormir. Tal foi a humilhação. Mas pronto. Então, como é que se contribui para uma solução pacífica para a paz? Bah. Aquilo que nós consideramos que é fundamental e aquilo que a Assembleia da República e o nosso país, se, de, o papel que devem ter relativamente a este confronto é um papel de contribuir para a paz. Certo, certo, devemos contribuir para a paz. Essa parte está resolvida. Paula, paz, já está. Paula, paz, já está. Agora, vamos a isso. Qual é o, o caminho? O caminho! Para a paz, Paula, o caminho para a paz. Consideramos que o caminho não pode ser a continuação da guerra. O caminho tem de ser a paz. Está bem! Mas repara, paz está ok, ok. Como? Está, como é que é? Agora está a guerra, agora está a guerra, não é? E é pois, Paz. Agora está a guerra? Paz. Como? Como? Como, Paula? Paula, como? O PCP entende que uh, entende que de facto a paz é que é. Uh, o caminho mas... para a paz deve ser, uh, deve ser o caminho. Paula. Mais para a frente. O saco pesa mais de 4 quilos, mulher. Como é que se vai para a paz? A criação das condições para encontrar uma solução de diálogo, uma solução diplomática, uma solução negociada, pacífica. Sim, mas qual é? Mas qual? Pacífica como? Eles estão a levar tiros, não é? Se não derem tiros, de volta para os outros meninos morrem. Portanto, qual é a solução? pacífica. Uma solução que permita, de facto, encontrar uma perspectiva que garanta uma solução pacífica. Está Isso... bem pá! Já se... Já se percebeu. Já... É preciso uma solução que garanta uma solução pacífica. Qual? Qual? Qual é, afinal, o caminho? O caminho é qual? Qual é o caminho? Não é pelo caminho que estamos a ver. <risos> Então qual? Qual? Qual é a merda do caminho, Paulo? Já que é o um caminho. A Paulo diz que o um caminho. Mas qual é a merda do caminho? Qual é a merda do caminho, Paulo? Já está assim, está então melhor. Mas a solução, Paulo. Há uma solução, não é? Qual é? Qual é a solução? Creio que todos compreenderão que a solução para este conflito é a paz. Todos compreendem que o caminho é a paz. O caminho é a paz. O caminho é a merda. Da a solução tem que ser de facto por esta via, por um caminho de paz. Há uma situação de guerra e a solução para uma situação de guerra é a paz. Oh, mais. Vai, morre, morre, morre, morre. E que permita, de facto, o cessar-fogo e uma solução pacífica e negociada para este conflito. Sabem, eu sinto que isto, isto é a versão política da mítica Anabela de Malhadas. Né? Ela não responde. É.